Fala galera do YouTube, beleza? <risos> Seguinte, é, hoje eu vim fazer esse vídeo para vocês, né? Mostrando um pouco da minha conta, do meu char aqui E eu acho que o título do vídeo aí vai ficar bem intuitivo aí É... a resposta como? Seguinte, vou deixar, antes de tudo aí Galera que tá gostando aí do canal, por favor, se inscreva no canal Curta o vídeo, deixa seu joinha Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí para mim poder estar tá te ajudando, Certo? É, a galera que quiser entrar em contato comigo aí depois de estar de tá vendo esse vídeo é, Vou deixar o link aí embaixo no, na descrição do grupo de WhatsApp Lá eu sou um dos administradores, então vai ser muito fácil achar Provavelmente eu vou ser o primeiro da lista lá no grupo, certo? E aí vocês conseguem entrar em contato comigo Bom, eu vou mostrar um pouco da minha conta, né? Pelos ranks aqui Da seguinte forma, galera, essa conta aqui Ela é uma conta que eu comecei depois de, se eu não me engano, de dois ou quatro dias, eu não tenho certeza Depois que o servidor lançou Então são alguns, né, falar que tá baixo, Mas essa conta aqui é uma conta que ela tá muito, muito bem feita Bem tranquilo de, de se jogar no dia a dia aí, ganhar os eventos e tal Certo? Vou mostrar para vocês aqui primeiro o ranking, né Deixa eu vir aqui em artefatos Hoje eu sou um rank 12 do servidor Servidor Que o top infelizmente aqui é Ele é gringo né Então os caras gastam uma grana aí O cara tá com mais de 100kk Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Primeiro rank de pb né Tem o, o japa eu Estou aqui em 12º aqui certo O rank de nível Todo mundo sabe que nível não, não conta muito Mas eu tô aqui em quinto. Certo, equipamento, eu creio que eu sou um pouco melhor. Estou em sexto, certo? Pode ver que o diferencial dos caras mesmo é, mano. Os cara enfia muita grana e acaba catando bastante asa. É onde eu tô aqui, ó. Em asa, eu tô em décimo primeiro, certo? PVP também, obviamente, décimo segundo, né? Ele acompanha muito o BR. A aventura não, não tem muito a ver aqui. Habilidade também no décimo primeiro. Isso aqui conta muito, galera, por causa do totems né? A galera compra bastante gold, eles conseguem comprar bastante livro lá. Mas eu acho que é um rank legal aqui pro... Não tô tão, tão ruim, não, perto do, do, do, dos top daqui. Beleza, a guild. Galera, minha guild é isolada há muito tempo. A top 1 do servidor. É... A top 2, na realidade, quando começou a fazer junta... junção do servidor, a top 2 pegou os jogadores ativos dele... E os jogadores ativos da, da top 1, que era a Unit Force, que é a minha guild, e se juntaram. Então a minha guild você vai fazer um, um plunder aí, um saque tranquilamente. Você vai ganhar de melhor guild do servidor sempre. E sempre que tem um, um, um evento que é guild versus guild entre servidores, a minha guild ela fica muito bem porque os tops tem mais de 100kk de, de BR. Então é, é bem tranquilo mesmo, é só você seguir os caras, certo? É muito fácil de jogar aí Top A questão de mascote aqui, estou em oitavo, certo? Oitavo no rank Eternidade Eu rank da eternidade lá da torre da eternidade Eu tô no rank 100 Andar 100, né? Então é bem tranquilo Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a questão das asas e tal Pra me mostrar um pouco mais da minha conta Se alguém tiver alguma dúvida aí quiser ver mais alguma coisa que eu tenha esquecido um, Põe na descrição aí, certo? As asas aqui né? De, de, de top de colocar as ativas aqui, ó. A imortal, né, que é uma asa Abyss Demon Inferno, a Destine, que eu tenho que são as, as mais raras, vamos colocar assim. Além disso, eu tenho a matador, a Boreas, né, que são asas que a gente consegue que não é free, né? A gente precisa do a gente precisa do dos pergaminhos lá que a gente vai ganhando em evento, tal, agora como tá tendo evento da de cozinhar também, aí a gente consegue ganhar esse tipo de asa que são umas asas intermediárias aí, correto? É questão de asa que acho que a galera das não ativas aqui mostrar tudo, né? Eu tô com 60 partes de 80 para pegar a Arcânia e a Seraph, A Valentas eu tenho 5 e a Falcão 20 ali que eu ganhei quando eu coloquei Gold, né? E aí falta pegar a Hermes, a Consagrar e a, Imper a Imperium aqui. Que são as intermediárias aí que é, também é bem fácil só ir jogando dia a dia aí, certo? Bom, beleza. Mascote galera, infelizmente, mascote eu não tem nenhum raro, né? Eu tenho aqui o show, o show mate aqui que para mim é o Free, é o melhor, né? Ele tá no rank 3. Porém, tô já quase pegando as peças aqui para chegar rank 4. E no graça, ele já tá com a terceira, bless, né? Na, na outra, aí eu dei uma parada. Certo? até tem alguns, alguns intermediários. Que são esses em, ro em roxo aqui no começo. O Aeshu, Aeshal, sei lá. Esse cachorro aqui. Certo? Vou mostrar mais alguns aqui. Deixa eu ver. Tem o Sinor, né? Meu Sinor tá level 82. Né? E o Pandora também é level 29. O Cinder, esses outros aqui eu tô pegando devagarzinho. O Criarano tá em 46,75. Haveros também, né? Aqui o Loivisa 23 e o Dramera que é o, o do, da guild lá com 50. E 55 que é esse aqui, 52 partes <coughs> para ser ativado. Desculpa, é a questão de equipamento. Minha armadura tá rank 11, é arma rank 11, armadura rank 10, o resto rank 9, certo? Bem tranquilo. Aqui não aprimorar todo o rank. 18, alguns 19. Reforjar, acho que não faz tanta questão Aqui tá rank 7 Fechado rank, o resto rank 6 Porém eu tenho muita gema aí Pra galera, tá vendo? Cento e trezentos e pouca de vida tal Tem muita gema para trabalhar aqui Runa também, bastante coisa Gilfos também, as asas também é, Eu gosto bastante De deixar as asas Mais fracas aqui né Vamos colocar aqui, uma Destiny ela tá rank ranking 5 por causa dos gilfus para aguentar a GIFS rank 4 né certo? 4 estrelas e aqui é a mesma coisa as outras, deixa eu ver as, as mais as menores aqui, as mais fáceis né rank 4, 4 estrelas para aguentar os gilfus 4 estrelas aí para dar um bom BR certo? galera que viu o meu último vídeo do bump aí de, consegue ver melhor também a questão de... deixa eu ver aqui que eu tenho mais pra mostrar Hum, que tem um diferencial uma montaria, a galera sabe que, que foi bem fácil aí, acho que se não me engano custou 3k de... 3k, tem o, o cavalinho aí, o outro pouca gente tem, acho que nesse servidor não vi ninguém ainda tá tendo esse aqui, certo? Aqui no... isso, essa aqui, né? Eu tenho essas quatro relíquias, né, que são as principais, level 90, essa aqui 87, 83, fissura, tá em 43, 42 partes, porém com esse novo... É, tesouro Nacional, tá bem tranquilo pegar isso aqui galera É só dar dá um, dá um tempo aí no jogo, é só jogar certinho Um banchinho um pouco mais difícil né Mas também é com o tempo que a gente consegue esse tipo de coisa Certo, aqui vamos ver O que eu posso mostrar pra vocês, a Irmandade Eu tenho a Irmandade com o top do server, certo Que é o, o japonês ali, não sei o, o nome dele certinho Um pouco difícil de se ler mas... Irmandade tranquilo, quase level 4 Que é onde começa a guerra de irmandade, né? A galera sempre consegue aqui os 6 mil pontos Pra conseguir dois tickets da sombra É bem tranquilo é... Agora eu estou um pouco na dúvida aqui Questão de guild, vamos mostrar um pouco da guild aqui Salão da guild acho que tem os BRs Não tem o BR de todo mundo, né? Mas a guild praticamente os top, de, top 40 do servidor tá na minha guild, certo? Aí os caras fizeram uma junção bem legal Só tem um cara que é o chamado Nano Que tá na... Pouco, pouquinho, tá na, tá na minha frente Que é o 11 primeiro colocado no, no rank da arena aqui Que ele não é da nossa guild Os outros quase todos são Beleza? Então aqui, questão de, de armadura, né? Pra fazer a, a fusão tá bem, bem tranquilo aqui porque eu tô com alguns pergaminhos que eu ganhei aqui do, do ticom do Magnata, né? Alguns rank 5, outros rank 6 aqui, que agora é essa caixinha aqui, ó. Beleza? Então, pra você tá evoluindo aí o, o resto dos equipamentos, tá bem tranquilo. Essa, essa conta aqui, ela, né, com, com, com as dicas que eu tô dando no meu canal aí, eu já ganhei o Ticon umas, acho que, três vezes já pra conseguir pegar a asa. Essa conta é uma VIP-8, Certo? Então aí já dá até pra comprar arma ilusória e tal é... Acho que disso galera Mais sobre a conta eu acho que não É isso né pra, pra pessoa que tiver interessado aí Deixa eu mostrar aqui Essa parte aqui né? Que tá aqui enroscado no level 29 como todo mundo Mas rapidinho aí chega no 30 E aí no 30 eu deixo o nome roxo né Falta 50% Artefatos aqui também Todos os Rank 7 Esse aqui no começo em Rank 2 Esse aqui, acho que A dele é bem rara, se eu não me engano tem em comprar Beleza? É... Bom galera, é isso Qualquer dúvida aí, se vocês tiverem é, Joga na descrição aí Ou me chama lá no Atos lá, como eu falei Entra no no, no link do, do grupo do WhatsApp Eu vou estar como moderador lá Denis Barbosa, você vai conseguir me achar E aí você pode trocar uma ideia aí essa conta aqui se eu não me engano já foi uns 600 800 reais já gasto nelas no começo aí e não vai ser esse tá eu vou querer alguma coisa bem abaixo disso porque infelizmente por falta de tempo que eu tô deixando de, de jogar de tá conseguindo tá entre os líderes aí do servidor por falta de tempo e não é isso que eu quero eu gosto de jogar sério né então quando eu vejo que eu não tô conseguindo levar mais a sério eu acho que talvez seja a hora de parar Ou de começar uma conta mais Mais tranquila né Que não... que eu possa ficar entre, entre os noobs né Só pra brincar, matar um pouco da saudade lá Beleza galera, é isso que eu queria mostrar Muito obrigado aí o pessoal que tá acompanhando O meu canal E Vou estar tá também mostrando outros games aí E esse aqui também, eu vou estar tá, Provavelmente se eu conseguir é... Vou estar tá criando outro char Vou estar tá dando uma ajuda pra galera aí sempre Beleza, galera? Valeu, falou, tchau, tchau.